Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém? Estou aqui nessa noite para estar orando para a sua vida, para a vida da sua família, para a minha família que se encontra em casa neste momento. Estou orando para os meus irmãos em Cristo Jesus, para as minhas irmãs em Cristo Jesus. Vem nessa noite para estar orando para aqueles que se encontram nos hospitais, que estão ali de quarentena, que estão passando por esse momento difícil. Mas eu creio no nome do Senhor Jesus, que Deus já estendeu as suas mãos para esse país, para essa nação. E eu creio que esse vírus que está aqui nesse país vai, se, vai passar logo, porque Deus fez grandes obras em nossas vidas, para mudar a nossa história. Amém, igreja? Eu gostaria de estar olhando uma palavra para você nessa noite, para que o irmão venha meditar, para que a irmã venha meditar. E depois nós vamos fazer um minuto de oração, nós vamos fazer um momento de oração. Vamos clamar para aqueles que estão ali no leito dos hospitais. Vamos clamar para aqueles que estão isolados em casa, para os nossos idosos, para as pessoas que têm problema do coração, para as pessoas que têm algum tipo de enfermidade ali na sua vida. Devemos acreditar que o nosso Senhor Jesus é médico dos médicos. Quando o médico fala que não tem mais solução aonde que Deus trabalha, aonde que Deus venha curar. Se nós pegarmos a palavra do Senhor, começar a ler o livro ali do Senhor, principalmente ali no Novo Testamento, vamos ver que grandes coisas o Senhor Jesus fez, os apóstolos fez. E muitas vezes as pessoas perguntam, ah, mas foi ali que hoje não está acontecendo nada. Mas está assim, amado. Porque há muitos profetas de Deus aí, fazendo a obra do Senhor homens e mulheres de Deus, que não tem interesse no dinheiro, que não tem interesse em nada em troca, faz porque ama fazer a obra do Senhor. E eu quero falar para você nessa noite, que Deus amado está no controle, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, está no controle, e Ele vai mudar a situação daqueles que se encontram enfermos, ele vai mudar a situação daquele que se conta em cativeiro. Porque o inimigo, o Senhor, é Cândida súpia. Ele entrou na vida dessa família para destruir. Ele entrou na vida desse país, entrou nesse país para destruir. Mas Deus é Deus de nossa vida. E eu quero dizer para você uma coisa, meus amados e minhas amadas, devemos adorar somente a Deus. Jamais, amados, devemos adorar o homem. E hoje nós vemos aí irmãos e irmãs adorando o homem. Às vezes, irmãos, às vezes, que cristão adorando o homem, porque tem alguma posição, de a lava -súbia. O único que nós devemos adorar é somente a Deus. Somente a Deus. Alasui, anda, rachai. Deus poderoso e tremendo. Aleluia. Vamos abrir a tua Bíblia. Lá em Isaías, no capítulo 55. Amém, igreja? E a palavra fala assim, em Isaías capítulo 55, no verso 6 e diante: a palavra fala desta forma: ei, Senhor, buscai o um Senhor e quando pode achar, invocai enquanto está aberto. Esse é o momento, meus amados, esse é o momento de nós está invocando o Senhor, porque há tempo de nós invocar o Senhor. Porque no dia do grande tribulação, do arrebatamento, não terá mais, nós não teremos mais essa chance. A chance de invocar o Senhor é agora. A chance de pedir perdão, ao Senhor é agora. A chance de postar, diante do, postar nossa cara no pó é agora. Para que o Senhor venha nos curar. Para que o Senhor venha nos libertar dessa situação. Aleluia. Não devemos nos covardar. Aleluia. Não devemos abaixar a nossa cabeça. Aleluia. Devemos alabar super. Andar com nossas cabeças em pé, com o nosso nariz empinado, clamando a Deus, clamando a Deus o teu poder sobre as nossas vidas. Porque Deus que nos liberta dos laços do inimigo. Porque se essa enfermidade foi algo que o inimigo plantou nessa terra, tem que cair por terra. Porque nosso Deus é maior. Nosso Deus é maior e temos que buscar enquanto há tempo. Amados, se você puder ajoelhar, joelha. Se você puder colocar sua cara no pó, coloque agora que esse é o momento. Se você puder buscar o Senhor, este é o momento. Larga tudo que você está fazendo larga tudo o que você está fazendo agora e começa a glorificar a Deus. Começa a buscar o Senhor agora, poderoso Deus, Altíssimo Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos perdão, papai, pela minha falha, pelos meus erros. Pedimos, Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Pai, quando tu estende as tuas mãos poderosas sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão e irmã que está ouvindo esse vídeo neste momento, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, me encobre com o teu sangue precioso, Senhor, Porque o teu sangue, Jesus, a poder, decanta na bacépia, com o teu sangue, Jesus, a poder, abasuriando, ai... Oh, Jesus poderoso, eu te peço, Senhor, pela vida da minha família, pela vida da minha esposa. Acaba, Senhor, teus anjos, ao redor dela. Livra ela, Senhor, de todo mal. Livra ela, Senhor, de toda a astuta do inimigo. Acaba teus anjos, papai, ao redor da minha família. Na minha mãe, Senhor, que se encontra ali na casa dela. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, queima. Queima, Senhor, todo mal. Queima, Senhor, toda enfermidade. Também te peço, ó Deus meu, Senhor meu, pela vida daqueles irmão que se encontram ali, Senhor leito de hospital, que estão litubados, Senhor, meu Deus, pai, entre as mãos, pode são sobre essas vidas, livra ele, Senhor, daquele lugar, surpreende eles, meu Deus, meu Pai, os médicos ali naquele lugar, meu Deus e meu Pai, toca nesse pulmão contaminado, Toca, Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa garganta contaminada. Toca, Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse corpo contaminado. Que esse inimigo, ó oh, Pai, venha cair por terra agora em nome do Senhor Jesus. Porque eu sou o Senhor é médico dos médicos. A última palavra é do Senhor. Meu Deus e meu Pai. Visita me o lado desse irmão, dessa irmã que está ouvindo essa oração neste momento, meu Deus e meu Pai ouve a súplica, Senhor, desse varão, dessa varoa. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, renova as forças, renova, meu Deus e meu Pai, as forças desse irmão, dessa irmã que está desviada. Eu te peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, ao Pai, do milagre na vida deles, é Deus, meu Deus e meu Pai. Oh, aleluia! Deus forte e tremendo, o Senhor é maravilhoso, Papai querido, Papai amado, em nome de Jesus, visita os quatro cantos dessa nação meu Deus e meu Pai, visita ali meu Deus e meu Pai, o Amazônia visita ali, meu Deus e meu Pai o Recife, visita ali meu Deus e meu Pai, o estado de Minas Gerais todo, o estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, todos os estados desse país, meu Deus e meu Pai, as tuas mãos poderosas e faça cura meu Deus, um milagre ali, porque eu te digo Senhor, meu Deus e meu Pai como eu estou aqui neste momento, orando clamando pelo teu poder, pela tua misericórdia, há milhares e milhares de irmãos, meu Deus, meu Pai, comemos um propósito no coração, pedindo o Senhor, meu Deus, meu Pai, para curar, para libertar essa família, essa extremidade no nome de Jesus, também eu peço pela nação de Israel, Deus poderoso e tremendo, estende as tuas mãos poderosas sobre aquele país, papai Pai, sobre essa nação, e repreenda no nome de Jesus, todo o mal sobre aquele lugar, meu Deus, visita os Estados Unidos... Pai, em nome de Jesus, cura, Senhor, aquela nação, Itália, cura todas as nações desse planeta, meu Deus e meu Pai, porque o teu nome Deus e meu Pai ser glorificado e exaltado, porque nós cremos, meu Deus, meu Pai, que não é um cientista, nós cremos, meu Deus, meu Pai, que não é o um médico, nós cremos que o Senhor, meu Deus, meu Pai, que fez esse milagre como o um inimigo plantou essa enfermidade nesse planeta, nós também cremos que o Senhor tira ela desse planeta, no poder da autoridade que já não no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Lanxurian Dalabar, você que está aí na tua casa, coloca a tua mão no teu coração agora. Sinto o Espírito de Deus te tocar neste momento, sinto o Espírito Santo de Deus te tocar neste momento. Alaba suriante com Aonde que tiver uma enfermidade Na tua vida neste momento E canta a macépia. O Senhor vai mandar por terra agora Alaba é Canta alaba Porque há poder no nome do Senhor Há poder no nome do Senhor Jesus Cristo E o no nome do Senhor Tem todo o poder para te curar Todo o poder para te transformar Te libertar Aleluia lá Deus de poder e glória alaba Pai, fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, papai, porque a tua igreja, Senhor, não é as quatro paredes, não é a parede levantada para o homem. Mas se eu e aqueles que estão clamando pelo Senhor, porque a tua palavra fala que nós somos temas do Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, e que o Espírito de Deus intercede por nós. Porque também tua palavra fala que nós não sabemos orar como devido, Mas a tua encanaxuria de Cantanai. Ai, o Espírito de Deus, meu Deus e meu Pai, encima. Intercede por nós nas orações. E eu creio, meu Pai, a é minha fé, que a fé, meu irmão, nessa noite, meu Deus e meu Pai, está movendo montanha, está abrindo mar, de canta Arabasúbia, está abrindo rios, de canta na macébia, está fazendo sol parar, está fazendo a lua parar, porque canta Alaba Shurian decai a poder de canta na subia na oração do justo. E nessa noite, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu creio na minha vitória, eu creio na vitória do irmão da irmã nessa noite eu creio Senhor, meu Deus e meu Pai que grande obra oh, o Senhor está fazendo acontecer neste lugar porque eu posso sentir o Teu Espírito eu posso sentir a Tua presença Senhor, neste lugar e eu creio, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai que é o nosso Oh glória Oh Deus tremendo Deus poderoso, aleluia Querido Espírito de Deus, obrigado, né, canta na mãe, nesta noite, obrigado, Senhor, meu Deus, obrigado, Papai, obrigado, Senhor Jesus Cristo, e eu creio, Senhor, que nesta noite é tempo de buscar o Senhor, nesta noite eu creio, Papai, Buscamos o Senhor através da palavra. Buscamos o Senhor através da oração. E eu creio, Senhor, que o céu se abriu. E a nossa oração, Papai, passou desse teto até chegar no teu trono. Porque o teu zanjo, ó Pai, levou a nossa oração diante de ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, amado. Buscar o Senhor enquanto pode se achar. Essa foi a palavra do Senhor em nosso coração nessa noite. Buscar o Senhor enquanto pode achar. E quem pode achar o Senhor? Eu e você. Porque nós vivemos, nós respiramos, estamos aqui de pé. Muitos aqueles que já se foi não tiveram a oportunidade de buscar o Senhor. Não tiveram a oportunidade. Até mesmo teve a oportunidade ouviu a palavra, relutaram para não aceitar ela aqui em nosso coração. Mas Deus nessa noite ouviu a minha oração, ouviu a sua oração. E eu creio, no nome de Jesus, cada nome que você citou na sua oração nessa noite, nesse dia, não sei o dia que você vai ver esse vídeo, mas nesse dia, cada nome seu Pai, sua mãe, para você mesmo, irmão, sua parente em geral, vizinho, recebeu a cura no nome de Jesus, porque o nosso Deus é maior. O Senhor nos ampara aquele que vem pedir socorro para ele? Deus nos ampara, não, meu amado. Deus não nos ampara aqueles que clamam por ele, por ele. Aleluia. Porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. Assim, meus amados, eu peço a vocês, nessa noite, nesse dia de hoje, que compartilhem esse vídeo com seus amigos, com seus amigos ali na rede social. Nós fazemos o possível para agradar o Senhor. Em todos os momentos, na alegria, né? na tristeza, mas nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Deus. Sentindo no meu coração de estar fazendo essa oração neste momento para você, para minha família, para mim mesmo. Porque eu creio na minha vitória, no nome de Jesus. Amém? Então eu não esqueça, meus amados, de compartilhar esse vídeo. Compartilha aí na rede social, deixa o seu like. Eu vou pôr esse vídeo no YouTube, como eu vou pôr ele também ali no, no, no Facebook também, ali no, na fanpage. Então, se você está no Facebook, compartilhe, deixa o seu joinha aí no vídeo. Se você está ouvindo esse, ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo pelo YouTube, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal ali para que venha fortalecer. Amém? Porque cada dia nós vamos trazer uma palavra para vocês. Amém? Porque eu estou aqui para aprender com Deus e eu creio que você também está para aprender com Deus que nós sabemos nada, somente o Espírito Santo que nos ensina a andar na presença de Jesus. Amém? Amém? E amém. Dê uma salva de palmas bem alegre para o Senhor Jesus nessa noite, porque Ele merece. É amém. Fica com Deus e tenha uma noite abençoada, um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.